Por que que tá essa, tá, tá uma, é, infelizmente nós estamos tá vivendo essas paradas, porque na minha área acontece às vezes e dá vontade de, tipo, não há respeito com, com, com a galera da, que, da própria quebrada, tá ligado? Não é, todo, não é todo mundo que aceita fluxo perto de casa, não é todo mundo que aceita os caras ficarem com a moto, pá pá, pá, pá pá sendo que tem, às vezes tem criança em casa, tá ligado? Tem senhoras de idade, Sim. por que que você acha que perdeu essa, esse respeito assim, tá mas o respeito, opinião, né, o claro. respeito, muito cara vai falar assim, não, porque a geração está tirando, porque perdeu os valores. Aí os caras vão partir para os valores. É necessário resgatar os valores, não caia nessa armadilha. Não caia nos valores, não, porque minha mãe me ensinou assim, não, não, não tem nada a ver com isso, irmão. Sabe o que tem a ver? Um bagulho simples, duas palavras, inchaço urbano. A periferia vem inchando e vem ficando in inabitável há muito tempo. E é para ser assim. É para os ricos terem mais espaço, mais verde, mais plural, e é para a gente ser mais sinônimo, tá ligado? É para a gente ser mais consoante, a gente não é para ser plural não, é de propósito. Então como eu posso ocupar o um humano, tá ligado? Que está ouvindo um som na casa dele, que ele gosta de ouvir um som mais alto, pá? Se ele cresceu com todo mundo ouvindo um som alto e todo mundo gritando na casa dele. Só que também tem uma nova geração, que é a molecada do funk, pá, que também curte outras músicas também, curte até rap, esses rap também, que eu não sei que rap é esse aí que estão fazendo aí. Traps e craps e... Vamos falar disso aí também, <risos> que os caras se escondeu atrás desses nomes aí que tá foda, né? Então, vem essa, essa molecada também e não vem respeitando mais nada, tá ligado? O hip hop, ele foi o grande alicerce até pra vida criminal. Ele trouxe sim, costumes sim. que a, a vida criminal respeita, né? Mas a nova geração não tem esse embasamento. Tá ligado? Então é difícil. Teve uma época que foi difícil pra mim conviver. Porque eu queria estudar, eu queria ler, eu queria escutar é, David Gilmour, eu queria escutar, tá ligado? O meu, o meu, a minha música do do, do Kanye West, eu queria ouvir Pink Floyd, e eu não conseguia, mano, porque eu, a, o bairro inteiro estava em outro ritmo. Foi Sim. o DJ a lê, eu saindo da minha casa, eu tinha uma casa da hora na quebrada, dava, pensa a casa perfeita, eu fiz um galpão com meus brinquedos, tudo da hora. Sim. Então eu tava feliz, irmão. Tirando o um inferno de não dormir nenhum dia. Eu não dormia nenhum dia. Então, era 24 horas de função na rua, tá ligado? Moto passando, voltando. Aí você vai trocar ideia. Não, não é que tem um bagulho lá no fim, os caras vão buscar. Não, é que tem quermesse aqui na frente os caras estão tá na quermesse. Tu tem uma explicação. Não, é que o sítio é do polícia e o polícia faz fé, Ninguém pode tumultuar o polícia. Pô, tá todo mundo junto, fazendo barulho. Só eu que não tava, <risos> tá ligado? Só eu queria dormir, <risos> velho. Tá Porque eu acordava cedo, ia tra trampar na loja, fazer editora minha, publicar meus livros. Então tava difícil Aí o DJ Alê do Negredo Também mais uma vez foi lá na, na minha casa A gente tava trocando ideia a gente saiu pela quebrada E aquele dia foi revelador pra mim mano Por isso que eu mudei de lá Eu tinha, eh, eu ia fazer 40 anos eu tava andando com ele ali E ele é um cara da hora, paradão assim, Sabe aqueles caras que trocam ideia E aí a gente viu um fluxo Aí a gente viu um bar com a luz acesa E, e, e putz putz lá E aí no final tinha uma quermesse Aí ele olhou e falou Irmão, você perdeu você já perdeu, tá ligado? Você não vai você já arrumou treta com o cara da moda Já arrumou treta com o cara do bar Mas aqui você já perdeu Você já é o judeu que tem uma casona Ninguém sabe que você é o Ferrez Você tem uma ONG que você ajuda ninguém Ninguém quer saber não, irmão O cara quer saber que quer tocar o terror mesmo Você já perdeu Então faz uma coisa, ganha Muda, faz sua base lá e continua fortalecendo Aí eu falei, mano, eu vou fazer isso aí eu, O dia que eu mudei, mano Você pensa, eu tenho capão pecado aqui Tatuado, tem um Capão Redondo nessa mão, tá ligado? Tem a capa dos meus livros, Manual Prático do Ódio, tudo no peito. Tem o Steve Bico no meu peito, em tanto que eu respeito o revolucionário que foi Steve Bico, sou africano e eu tive que sair da minha quebrada. Pensa como eu fiquei. Tristão, mano, né? mano? imagino, eu cara. Eu peguei o caminhão com a mudança, mano. Até o Carlinhos que fez a mudança pra mim. O Carlinhos que trabalhava com mudança. Sim. E aí, mano, eu, eu peguei o caminhão, lotei minhas coisas, mano. E aquele dia eu chorei, viado. Até chegar em Tapsirica da Serra, mano. Imagina, eu chorei, mano. Imagina. Eu chorei de raiva de ter que sair do lugar que eu amava, tá ligado? Que eu Sim. amo ainda, né? Sim. E o lugar que me deu tudo, porque o que me deu tudo veio daqui, ó. Veio desse símbolo aqui, ó. Veio Sim. a Onda Sul, tá ligado? Os livros me ajudou, tudo me ajudou. Mas é a Onda Sul que fez o bagulho acontecer.